Olá pessoal, tudo certo? Estamos chegando aí para mais um vídeo para você ligado no canal uh, do AvanziCoer.blogspot.com e também aí no canal do YouTube, estamos quase chegando aí a mil inscritos hein rapaz, que beleza hein, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber aí as notificações sempre que tiver aí um vídeo novo. O negócio é o seguinte, nesta terça vamos ter aí mais uma fase da Copa da Alemanha em que o Borussia Dortmund tenta aí, a vitória para se classificar para a próxima fase. Vai receber aí o Ingolstadt no Signal Iduna Park às três horas da tarde com transmissão do Fox Sports. O, o Borussia Dortmund que precisa muito de recuperar a, a confiança, até porque venceu o Arminia Bielefeld fora de casa por 3 a um, uh, Teve um susto com o goleiro Kumbel. Uh, há uma expectativa aí do Ritz em jogar esse jogo da Copa da Alemanha uh, Mas o Ritz, o Copa o realmente está tudo certo com ele só Teve só uma pancadinha, nada demais Porém, a questão muito que se falou é a questão aí do, do, do Haaland né, Que teve uma lesão do quadril e Parece que já há algum tempo E que... Parece que piorou e pode ser que ele fique fora aí até o final de dezembro. Uh, tentar voltar no máximo, no máximo em janeiro, o que seria péssimo que o Dortmund ainda vai pegar o Bayern de Munique na Bundesliga no final do turno. Então já começa a ser um pouquinho preocupante aí a situação uh, como, se, como, como a equipe, pelas opções que o time tem. O Tiggs tem sido um jogador muito abaixo daquilo que se espera. E, e o Marlin está ainda se acostumando com a equipe, apesar de não é o jogador ali, ser o camisa 9 é, do, do Borussia do Portanto, é, tem um jogo realmente, teoricamente, mais tranquilo. O, o time tipo do Ingolstadt na, na segunda divisão é, está atualmente. Eu vou até pegar aqui para falar para vocês. O, o Ingolstadt, ele tem uma situação no. no, no no, na segunda divisão, né? no final de semana perdeu para o uh, exibi Aui, uh, pela segunda Bundesliga. E atualmente o Ingolstadt está, na, neste momento, na lanterna né, da competição. Tem cinco pontos, 11 jogos, uh, sete gols marcados, 25 gols sofridos. Uh, está entre os dois times que estão caindo direto para a terceira liga, que é a terceira divisão do futebol da Alemanha. Uh, atualmente o líder é o São Pauli, com o Hansenburg em segundo, e o Schalke 04, por enquanto indo para o playoff na terceira posição. O Limberg ainda está ali na quarta posição, com o Padeborg em quinto e o Hamburgo na sexta posição. Uh, já o Borussia Dortmund, né, como a gente já vinha dizendo aqui, né? Mas é sempre bom lembrar, o Dortmund venceu aí por 3x1 a Armínia. E na Bundesliga está na segunda posição do campeonato com 21 pontos. Um ponto atrás do Bayern que venceu o seu jogo uh, do final de semana. Uh, então o Dortmund aí vivo ainda na briga pelo título. E se mantendo também na x 4, mas tem que vencer. Tem que ser campeão também na Bundesliga uh, para tentar uh, tirar um peso das suas costas. Uh, outra coisa que é muito importante que nós tivemos na entrevista coletiva o o Marco Rose disse que apesar de ter ganhado a Copa da Alemanha na temporada passada com o Eden Hazard uh, o time tem que estar focado em vencer de novo uh, a competição uh, já que seria bom para os ânimos da equipe né? uh, então ele entende que tem, tem que estar focado aí na competição uh, por outro lado uh, a gente sabe que o Marco Rose não tem um elenco totalmente à disposição, basicamente quase que o tempo todo. Até porque tem muitos jogadores machucados, a caso do Guerreiro, de Guerreira, então tem muito jogador fora. Então muitos jogadores fora, jogadores titulares. O Schmelzer, nem vou precisar dizer que é desfalco, né? Porque a recuperação dele está mais lenta que já deveria tomar uma atitude para se aposentar. Mas de qualquer forma. É um momento crucial agora da, da, da, da, da, da temporada, no sentido de já que ainda não abriu a janela de janeiro, tem que tentar fazer o máximo de pontos possível para se manter vivo na briga da Bundesliga. E se passar na Copa da Alemanha, beleza. Se não passar também, tá aí é uma questão de. É, a grana, né? Mas, apesar de uma premiação na Copa da Alemanha é bem, é bem fraquinha. Uh, então vamos ver aí o que vai acontecer lembrando que é jogo único em caso de empate prorrogação em caso de empate na prorrogação a decisão vai para os pênaltis então vamos ver aí o que vai acontecer aí uh, para vocês aí ligados em todo o Brasil para pra gente falar aqui sobre a campanha da Copa da Alemanha nessa né? segunda fase uh, na primeira fase o Ingolstadt ele passou pelo Deixa eu ver aqui contra quem que foi. O Ingolstadt, ele passou. Deixa eu ver aqui. O Ingolstadt, Ingolstadt. Ele passou por algum time da... da. Da segunda divisão, né? Deixa eu ver aqui. O Ingolstadt, ele passou pelo. O Ezebruet Aue, também da segunda divisão, quando venceu por 2 a 1. Schauborough Sadotomo, na fase anterior, venceu o Winning Wiesaben por 3 a 0. A segunda fase da Copa da Alemanha, que começa amanhã, 1h30 da tarde, com o Pras Muster e Hertha Berlin. Aí, no mesmo horário, teremos 1060 Monique contra o Schalke 04. Uh, aí, teremos no mesmo horário, 1h30 Hoffenheim e Konestankil a uh, uh, uh, meia, uma e meia O Padelsberg Enfrentando o Leipzig Às seis da tarde Contra a versão do Fox Sport. O Borussia Dortmund recebendo o Ingolstadt O três e quarenta e cinco Teremos aí mais 05 E a Arminha E teremos aí uh, O Nuremberg e o Hamburgo E o Ostapurk E o Freiburg Aí na quarta-feira Vamos ter Bailebrecus em Karlsruhrer, a 1 meia. O Anderhoff em contra o Union Berlin. Uh, o Dynamo Dresden, contra o São Pauli. Uh, aí teremos Bochum e Amburgo, uh, e Ausburg, perdão. O 3:45 para Raul em Heisenburg, contra o Hansa akostock O Stuttgart vai receber o Colônia, no 6 h 45, também tá aí na mesma falar do, do, do jogo do Hans-Akostock. E teremos também Hanover e Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique. Certo, garotinho. Na artilharia do campeonato da Copa da Alemanha, nós temos o tipo botig com quatro gols, né? Por conta daquele jogo bem suspeito lá daquela goleada de 2 a 0 o, o Haaland é o segundo com 3 gols. Aí nós temos o Kramarit com 2, o Lasmar com 2. Aí tem uma galera também aqui com dois gols. Na artilharia da, Bundes... da, da Copa da Alemanha. Em assistências, nós temos o Chubobutnik com três, exatamente por conta daquele jogo escandaloso. O Anton Stack do Mainz com dois, o Panthatin com dois, o Iago ex internacional, do... que joga no Augsburg com dois gols, com duas assistências, perdão. E o Peter Sander também com duas assistências. É, basicamente aí, é isso até agora na competição. É isso, molecada! Amanhã nós faremos uma live aí pós-jogo para analisar tudo no que foi essa partida entre Dotto e Ingolstadt. Lembrando, na tela do Fox Sports amanhã, 3 da tarde. Um abraço para você e valeu. Se inscreva no canal, hein.